Fala daí que eu ouço daqui e hoje eu tô empolgado para fazer esse review Se eu não me engano, se não estiver enganado O nosso pontapé, que foi com o pé direito no canal da World View Foi justamente fazendo o um review do monitor da Desvio S6 Agora, me deram a missão de trazer quem? O irmão mais velho do cara Ele tá aqui Exatamente aqui na minha mão então vamos lá bom logo de cara na caixa tem algumas informações são bastante intuitivas primeiro de tudo lembrando que esse modelo é o r7s da desvio r7s da desvio ok mas aqui embaixo nós vamos ver as informações 4k justamente por ele receber o sinal em 4k o 3G SDI, que é justamente você ter entradas conexões SDI, para quem vai trabalhar com normalmente filmadoras, câmeras de Broadcasting, e etc, aqui nós temos a opção de 3D LUT, lembra do S6 que eu mostrei que vinha com um pendrive, bem bacana da Desview, onde você botava os LUTs no pendrive, colocava no monitor e fazia a leitura dos LUTs, e aí você podia visualizar durante a gravação já com os LUTs aplicados. Observação galera, não são monitores gravadores, são monitores onde você pode visualizar nele o LUT que você vai usar na edição já aplicado na imagem. Então você já tem um resultado bem próximo do final de como ele vai ficar depois de editado, ok? HDR, função aí muito querida por alguns para gente poder dar umas iluminadazinhas, ou seja, tirar um pouquinho do excesso de sombra onde tiver muita sombra e dar uma quebrada um pouquinho no excesso de luz. Tirando ele daqui, nós temos o que? Um super hard case, que a é desvio, mandou com ele dentro, muito prático galera, Ó, tirou da caixinha, essa bolsinha aqui te acompanha E aqui dentro você vai ter O que de fato você Merece ter Certo? Ó Case de um material de... Bem bacana Sabe o que ele me lembra muito? O case da GoPro Hero 9 Aqui ó Case da GoPro 9 Black Tá vendo aí? Ó Case Pro e o Case da Desvio Mas mano são muito parecidos muito parecidos e aqui é onde a mágica começa com certeza isso aqui é do parasol Que prende em volta do velcro Isso aqui com certeza é o manuel E aqui nós temos o que tanto, tanto Queremos ver O monitor Mas não para por aí Nesse bolso aqui de cima Nós temos os acessórios que acessórios seriam esses? Cabo HDMI ou como alguns já corrigiram e me dizer HDMI my cable né? o cabo HDMI isso é para falar inglês, nós falamos inglês hoje. Vamos lá uma chavezinha isso aqui eu já sei para que que é essa chavezinha, é porque quando você usa esse suporte aqui ó, eles colocaram um suporte muito parecido com o da Small Rig. esse suporte aqui ó você prende essa plate isso aqui é uma plate que ela sai Certo? Você puxou aqui de lado, ó. Apertando esse botãozinho aqui. E essa plate, ela sai. Você prende essa plate aqui debaixo do seu monitor. Chega aqui, ó. Já era. Presolve ski. Chega aqui, conecta na sapata de sua câmera, ó. Já era. Temos aqui um cabo de alimentação ok, ok, ok aqui estamos R7S da desvio ó, tiração de onda cara, é como você tem um carro turbo 4x4, tá ligado? é mais ou menos isso bom, ele tem logo de cara Esse prote... essa proteção emborrachada que é ao redor que a gente pode facilmente tirar e temos acesso ao corpo dele de fato, como é sem essa proteção. tá Vamos tirar aqui o adesivo para a gente poder enxergar um pouquinho melhor. E aí tá, é grande galera. É grande, é grande, é grande, é grande, é grande. Ó, no reflexo vocês conseguem ver que eu tô gravando usando o que? Uma Hero 9 Black Vou pro Hero 9 Black É o que eu tô gravando fazer esse vídeo Com um Small Rig Light Mas vamos lá Voltando aqui o monitor Duas baterias Do jeito que eu falei Da maneira que eu falei Desse lado aqui Nós temos HDMI Out HDMI In Saída HDMI Entrada HDMI e saída de speaker, você colocar teu earplugs aqui, teu fone de ouvido aqui para você estar monitorando o sinal que está chegando de áudio pela HDMI, ok? E do outro lado, transição, viu? Nós temos aqui justamente as SDIs e o conector de carregamento, no caso a conexão da fonte Fonte, é aqui que você pluga aquela que eu mostrei Entrada, SDI, saída, SDI Duas baterias, repetindo, são duas baterias que se passam aqui tá? Eu estou inserindo para vocês nesse momento algumas cenas de um trabalho que eu fiz ontem Numa gravação junto ao Clédson Bernardo, apresentador da TV Climatempo com a CEO da empresa MBiguti, uma das maiores construtoras de São Paulo Uma das construtoras que mais crescem em todo o país Eles bateram um papo super bacana, eu falei Não é uma entrevista qualquer, vou levar o que eu tenho de melhor E vou levar o R7S para poder, de fato, testá-lo comigo E foi muito bacana Junto com o R7S, eu e o Guga, nós recebemos o Comica não seria o Boom X, Boom X tá Aqui ó, D2 Que ele tá fazendo review sobre essas criancinhas aqui Que ó, me surpreendeu pra cá Nós temos o um microfone da Shure Lapela Que custa quase 12 pau Então estamos acostumados com o som ó, bacana E esse microfone aqui, cara sem comentários, não vou comentar, vou deixar para vocês verem no review dele, ok? O que, que eu pude perceber em relação ao, ao R7S, eu pude perceber que as imagens dele são bem nítidas e são extremamente fiéis à calibragem da sua câmera, ou seja, é, você não tem muito aquele problema de você estar vendo nele uma imagem. Mas se você estivesse vendo o monitor da sua câmera, é algo completamente diferente. Você fica em cima do muro do tipo, puta, e aí? Por onde eu me guio? Esse é um dos maiores problemas hoje em dia, quando a gente vai escolher um monitor. É a capacidade dele de chegar o mais próximo possível do que a câmera de fato estaria mostrando. Então, material de construção. Material de construção desse monitor aqui, sensacional. Não tenho o que falar, não tenho nada para reclamar em relação a ele. Não chegou aqui, ó. Baterias conectadas. Olha que coisa linda. Então ele tem aqui em cima ó, uma rodana e né? quando você gira ele corresponde vamos para baixo para cima E se você pressionar ela para dentro ele abre para você o menu E aqui dentro desse menu você vai ter as opções para você poder navegar Então vamos lá O que é que nós temos aqui? Nós temos aqui algumas opções como eu já falei, nós temos false color, zebra, Instagram, picking que são aquele focus picking auxiliar para uma focagem manual no caso. Lute, para você aplicar algum lute que você tenha subido nele. Só que dessa vida de uma maneira ainda mais prática, galera, e traz embaixo, ó, um slot de um cartão SD que você simplesmente salva nesse SD os arquivos que você tem nos seus LUTs coloca nele, pede para ele fazer o carregamento dos LUTs e já era só você aplicar e ser feliz ok? tá bom aqui nós temos a opção de Mark Ratio Wave Form Audio Meters certo? bom Focus Composition Single Color, Picking, Center Mark, Safe Area, mic radio, Grade Lines e Audio Meters. Again. Dentro dessas opções aqui, confesso só que eu ligo o monitor na câmera e vejo como que está a comunicação dele com a câmera comparando diretamente a imagem dele com a imagem do display da câmera quando o display da minha câmera já está completamente setado de maneira que eu faço a gravação agora, tiro o cartão, coloco no computador e bato, pronto, ok. A imagem saiu exatamente que eu estou vendo no display, display da câmera, para mim está tá totalmente calibrado. Então quando eu pego ele, configuro todas essas partes que vocês viram, onde você tem acesso a tudo. A configurar o contraste do monitor, configurar a saturação do monitor, configurar até mesmo o sharpness, a nitidez do monitor... Eu mexo nessas informações para deixar pau a pau com o que o monitor da minha câmera está dando. Logo, eu vou ter esse monitor aqui trabalhando para mim, me dando a mesma qualidade de imagens, os mesmos padrões do que o que minha câmera de fato estava me mostrando na hora. Então, assim, é um monitorzaço. Vejo ele muito mais para quem de fato trabalha com broadcast. Tá? quem trabalha com as filmadoras, quem tem a necessidade de trabalhar com conexões SDI, certo? Há pouco tempo atrás eu mostrei aqui o S6 Plus, que não é brincadeira, não. A desvio conseguiu fazer um monitor de 6 polegadas com o S6 Plus, com uma qualidade absurda, porém apenas HDMI é de né? Só no, no HDMI e... Aquele monitor ali é um monstrinho. Aí você pega ele, coloca SDI e se transforma no R7S. E para quem realmente tem uma encontra no monitor da câmera, um monitor pequeno de você ter acesso a informações durante muitos anos eu trabalhei com fotografia de casamento os meus amigos que são muitos que estão por aí que assistem os nossos vídeos aqui no canal da Worldview, eles sabem que eu fotografava casamento com leite cine então não tinha um recurso de foco automático nada do tipo era lente cine eu focava na mão e vinha fazendo as fotos da entrada da noiva entrega da noiva por parte do pai para o noivo tal. Tudo com lente cine, foco, foco manual o tempo inteiro, foco automático. Não existia para eu poder fazer isso. Quer dizer, existia, existia, mas não existia nas minhas lentes. Porque eu recorria a lente cine, porque eu queria as minhas fotos com uma textura de filme. Minhas fotos com uma textura diferente. E graças a Deus, deu bem para caramba. Aí estou colocando alguns exemplos para você. Isso me fez viajar para vários lugares do mundo e fazer casamento em vários lugares do mundo. Hoje em dia, que o tempo passou... Papai aqui logo, logo faz 40 anos de idade, a vista já não é grandes coisas. Eu não sei se eu retornasse para o cenário de casamento, se eu iria manter a minha pegada de fazer casamento com lente cine, trabalhando manualmente do início ao final. Eu acho que eu escolheria para mim um big set de lentes com foco automático, boas lentes mesmo, e iria ser feliz, tá? Mas hoje, se eu tiver um monitor desse aqui comigo... E tiver as minhas lentes, eu não tenho medo de não estar focando da maneira correta. Esse monitor te permite saber exatamente onde você está colocando foco. É esse aqui que vai para campo comigo, beleza? Então, galerinha, é isso aí, ó. Muito obrigado, valeu para vocês. Até a próxima. Haha. <risos>